Olá, eu sou a Maria do Blog Love Maria e hoje está muito frio, apaga a luz, o meu quarto está mesmo muito escuro, eu estou a forçar um bocadinho a câmera para trazer luz para o meu vídeo e a minha ideia para este vídeo é dar-vos 10 ideias de fotos para quando vocês têm um quarto escuro e querem tirar uma foto mesmo muito e querem tirar uma foto criativa e não podem sair de casa, por isso eu hoje vou-vos dar 10 ideias para vocês tirarem fotos incríveis e é isso espero que vocês gostem se quiserem ver é só fazer a assistir ok, primeiro passo ter luz podem ser candeeiros como este podem ser lanternas ou deste género ou deste género Candeeiros do quarto, por que não? E não se esqueçam que vocês também podem usar o flash do vosso telemóvel ou o flash da vossa câmera. Agora que nós sabemos alguns instrumentos que podemos usar para tirar fotos em dias de uh, zero luz ou pouca luz, vamos continuar e eu vou-vos mostrar exatamente o que podem fazer com cada um deles. Ok, a primeira dica que eu tenho para vocês é colocarem-se perto do vosso candeeiro. E o vosso candeeiro, mesmo que seja mesmo fraquinho, ele dá-vos -se sempre alguma luz. E sabem esta foto que eu fiz para vocês e vocês adoraram? Foi feita com este método. O que vocês têm que fazer é colocarem-se, uh, pode ser em cima da cama, se for preciso, vocês apontam um, a luz para cima de vocês, desta forma, e vocês estão a ver que a minha cara está iluminada. ideia então é só colocarem-se assim, apontar bem o candeeiro e depois na edição cortam este braço ou pedem alguém para segurar isto por vocês, vou-vos mostrar a diferença com e sem. Vocês também podem ir um bocadinho mais para baixo e fazer com que a luz venha de cima para baixo e dá um ar um bocadinho diferente à vossa foto, mas fica igualmente bem e se vocês precisarem de um extra, vocês precisam de fazer é pegar no vosso telemóvel, acionar a lanterna e tentar preencher as sombras, ou seja, tentar preencher os lados em que o vosso candeeiro não consegue preencher com luz. Por isso, esta seria a segunda dica, usar o candeeiro e também uma fonte extra com o vosso flash de telemóvel porque preenche as zonas que vocês não conseguem preencher só com isto. Quando há de hoje, há um tipo de foto que eu gosto muito tirar, que é tirar fotos com flash. Eu sempre achei que as fotos ficavam horríveis, que a foto ficava terrível, mas depois descobri que há formas de tirar fotos e há formas de editar esse tipo de fotos, por isso há sempre forma de conseguir que essas fotos fiquem incríveis. E há um tipo de foto que é muito do género das fotos de Tumblr que vocês gostam, em que o fundo está todo preto e a pessoa está iluminada e parece que está, assim, num ambiente quase de festa, em que tirar uma foto com flash e não se vê nada atrás, e, e esse tipo de fotos vocês gostam muito, por isso eu vou vos mostrar como fazer, mas é mesmo muito simples. A primeira coisa que vocês têm que fazer é colocar a câmera à vossa frente porque o flash vai ter que estar bastante aproximado de vocês, mais ou menos à distância de um braço, como é neste caso. Se vocês estiverem a pensar em usar um candeeiro ou uma lâmpada em vez do flash, já não é tão importante a câmera estar perto da luz porque Neste caso a câmera tem flash, por isso é importante que a luz esteja perto de nós e não a câmara. Mas caso vocês estiverem a usar uma câmera ou um telemóvel com flash, tem que estar perto. Acho que vocês conseguem perceber isso. E depois outra coisa que vocês têm que fazer é ter um fundo atrás de vocês, mas ligeiramente afastado de vocês, e eu estou a. Uh, aí, dois braços uh, daqui de trás, por isso acho que é o suficiente para tirar essa foto bem porque Assim a luz embate em mim e não embate lá atrás, ou seja, só eu que fico iluminada e atrás fica tudo mais sombrio e super interessante. Se vocês tiverem a usar a vossa camera compacta com o vosso flash, perfeito. Se vocês tiverem a usar o vosso telemóvel com o vosso flash, perfeito. Se vocês estiverem a usar uma máquina Reflex, uma máquina da Canon, daquelas que dá para tirar as lentes de máquina da Nikon, por exemplo, aconselho-vos a usar a lente que veio com a vossa máquina e não a de 50mm ou a 35 porque um, esse tipo de lentes, uh, mesmo com pouca luz, conseguem receber alguma e para vocês não terem tanto, tanto trabalho na edição, este tipo de lente, como as 855 55 que veio com a minha Canon é perfeito para este tipo de fotos, porque para além de apanhar imenso um, e não ficar tão aproximado da cara, porque nós vamos ter que estar aproximados da cara e ao mesmo tempo longe do fundo. Por isso, quanto mais próximo tivermos e mais conseguimos apanhar do fundo, melhor. E este tipo de lentes são incríveis para isso. Por isso, 155, eu estou a usá-la em 18mm e acho que fica muito bom para este tipo de fotos. Mesmo assim, posso recuar um bocadinho e continuo a ter algum espaço atrás de mim para o fundo ficar escúpido ou iluminado. Mas quanto mais perto uh, da lente vocês estiverem, melhor, porque assim só vocês é que apanham luz e não o fundo. Ok, eu acho que vocês já perceberam este tipo de foto em que usamos o flash. Agora vamos utilizar outro tipo de uh, dispositivo que emite luz, como uma lanterna. E esta lanterna é super interessante e eu quis comprá-la por uma razão muito simples. Pode ser utilizada como uma lanterna normal, basta só carregar neste botão e ele funciona como uma lanterna normal, como vocês sabem. Para além disso, ela também consegue emitir luz por este lado, por isso até pode dar alguns fotos interessantes. Ok, a primeira coisa que vocês já devem ter reparado é que ao colocar a luz aqui perto, nós criamos um efeito, um light flare, um efeito de luz, que eu acho que é super interessante, por isso as primeiras fotos que eu vou tirar vão ser fotos em que eu vou apontar à lente essa luz e criar esses efeitos, como vocês estão a ver aqui este verde, também é criado pela minha lanterna apontada para a lente, ok, próximo passo, tentar tirar uma foto com esse tipo de efeito. Ok, primeiro truque que eu consegui perceber só ao fazer isto <risos> durante uns segundos é que não é preciso aparecer a lanterna para a foto ficar boa e para criar este tipo de efeitos vocês podem muito simplesmente colocá-la mais abaixo para não aparecer na vossa filmagem na vossa foto, mas apontar ligeiramente para a lente e dessa forma aparece todos os efeitos possíveis que vocês querem, mas ao mesmo tempo não aparece aqui a lanterna. Por isso, por isso o primeiro passo que vocês deveriam de fazer é testar e ver como é que a luz funciona com a vossa lente. E acho que são uns efeitos mesmo muito interessantes que vocês podem usar para as vossas fotos. Outra coisa que eu pensei foi, e se unirmos a nossa luz com algum tipo de um, objeto, por exemplo estes óculos que eu utilizei no último vídeo, por exemplo, apontar a lanterna contra a nossa lente e colocar os óculos, cria os efeitos uh, de rebatimento de cor, a, a luz em vez de ir para a frente vai também para trás, porque ele tem aqui estes efeitos, estes reflexos de cor. Um, eu neste momento estou a ver cor tanto na minha parede, ali daquele lado, como em mim, por isso tem uma, um rebatimento de cor super interessante e vocês também conseguem colocar Uh, luz, efeitos de luz, uh, cor de rosa, como vocês estão a ver aqui em baixo uns uh, um light flares, mais coloridos, que eu acho que fica super bem outra coisa que vocês podem fazer é mesmo colocar a luz direcionada para vocês e vocês também criam este efeito uh, colorido na vossa cara por isso seria outra opção vocês não têm este tipo de álcool, não há problema eu vou-vos mostrar dois objetos certeza vocês têm em casa o primeiro objeto que está para fazer este tipo de reflexos e também acionar um bocadinho de cor é uma coisa tipo isto, um balde uh, de gelo que vocês de certeza têm em casa não é liso, tem este, estas, uh, estes detalhes e é isto que faz com que fique aquele reflexo interessante de cor para vocês colocarem a cor vocês só precisam de acionar o vosso telemóvel aqui dentro e precisam de ligar a, o flash do vosso telemóvel assim e vocês já estão a ver alguns reflexos a criar só de eu colocar aqui dentro, vocês estão a ver aquele verde ali a aparecer. Mas como é que vocês podem adicionar uma cor? A dica que eu vos dou sempre é adicionar estes acetatos uh, que vocês encontram em qualquer papelaria no vosso flash e criam assim já uma luz laranja, uma luz cor rosa, uma luz azul. Depende, claro, do tipo de cor que vocês têm no vosso estado. Se vocês não tiverem nada disto, vocês podem sempre colocar um tecido meio transparente, mas de cor, para adicionar um bocadinho de cor à vossa foto. Para o efeito arco-íris, vocês podem utilizar muito facilmente um CD, que eu já vos mostrei aqui no canal imensas vezes. Por isso, seria uma forma super interessante vocês terem um, um efeito de arco-íris, mesmo não tendo grande luz dentro da de vossa cara. Neste tipo de foto vocês não precisam de grande coisa, só precisam de uma luz de um lado de vocês, vocês podem tirar vários tipos de fotos, vocês podem tirar os mais fortes, mais contrastados e para isso vocês só precisam de colocar-se a olhar para a câmera ou a olhar mais para a luz e se vocês quiserem um tipo de foto mais silhuete, só precisam de virar contra a luz e o vosso cabelo fica um bocadinho iluminado e vocês em silhueta. E isso! Luzes de um lado da cara para criar este tipo de contraste muito forte, de sombra e luz e as fotos ficam incríveis! Se vocês tiverem mais luzes, usem-nas! Porquê? Porque vocês podem criar fotos com a vossa pele super bonita, super iluminada se vocês tiverem uma luz aqui e se vocês usarem, por exemplo, o flash do vosso telemóvel do outro lado da vossa cara. E se vocês tiverem a usar a vossa camera reflex, podem sempre usar também o flash da vossa camera para criar uma luz aqui, uma luz aqui e uma luz aí. Outra coisa interessante é que se vocês retirarem uma das luzes, a foto fica completamente diferente. E as luzes são diferentes e essa aqui é um bocadinho mais fria, a cor é assim meia azulada, arrocheada. Esta luz é um bocadinho mais amarela e dá completamente outro ar à foto, por isso só precisam de experimentar e ver o que é que funciona. Se esta luz é mais azul e esta luz é mais amarela e vocês não quiserem este tipo de luz amarela, vocês podem muito facilmente mudar a cor. Tenho aqui um acetato azul, vou colocá-lo sobre a minha luz super amarela. A diferença é enorme. E assim vocês já podem criar uma coisa um bocadinho mais natural, a luz já é bastante parecida uma com a outra. Basta ser criativo. Uh, eu acho que vocês já conseguiram perceber se vocês tiverem uh, uma lanterna, vocês podem utilizar a lanterna normal apontada para a lente, a lanterna apontada para vocês, vocês podem colocar objetos entre a lente e a lanterna, vocês podem mudar a cor da luz, e acho que vocês já conseguiram perceber que se vocês mudarem a luz, ela fica diferente de vários ângulos. A luz fica bastante diferente na minha cara se eu a mudar de sítio, um para baixo, um para cima, um para o lado e se vocês utilizarem várias fontes de luz com várias cores vocês criam coisas muito diferentes. Eu fiz este vídeo todo dentro de casa e sempre em quartos para vos mostrar que vocês conseguem tirar vários tipos de fotos, mesmo sendo num sítio que não é muito interessante. Vocês acho que conseguiram perceber que vocês conseguem criar vários tipos de foto manipulando apenas a luz. E o título do vídeo é para dias em que não há luz mas nós criamos a nossa própria luz nós queremos as nossas próprias fotos e não precisa dar um dia incrível para tirar boas fotos por isso espero que vocês tenham gostado deste vídeo espero que vocês tenham inspirado quero ver as vossas fotos por isso usem a hashtag Maria nas vossas fotos do Instagram para eu poder fazer like e comentar não esqueçam de subscrever e deixar like se vocês gostaram deste vídeo e comentem que eu gosto muito de falar com vocês e é isso, espero que vocês tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo